Sabe o que a é mordida aberta? A mordida aberta é um tipo de mala oclusão onde os dentes superiores e inferiores não se tocam. O grande problema é a sobrecarga dos outros dentes que se tocam, porque eles compensam a ausência da função dos dentes da região com a mordida aberta. E isso pode fraturar e desgastar o lado sobrecarregado. A língua também pode prejudicar ainda mais esse quadro, pois tende a ficar repousando entre os dentes quando se fala ou engole, causando até alteração na fala. As casas são várias. Elas envolvem hábitos como chupar os dedos, chupeta, tamanho da língua, entre outros. Para resolver isso, é necessário o uso de aparelho ortodôntico e para corrigir a postura da língua, exercícios fonodiólogos são necessários. Em casos de mordida aberta e esquelética, a cirurgia ortognática é a opção. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo!